Olá meus amigos e minhas amigas, convido a todos vocês para assistir agora a fabricação de um banquinho, gente, com sobras de madeira. Fiz um telhado que está no canal Zé Maria Lima e sobrou uma, duas pontinhas de madeira, eu trouxe e fiz esse banquinho, gente. Fiz todo com encaixe, ok? Parafuso, vocês vão ver no passo a passo, tá bom? Esse aqui, gente, é um banquinho, gente, de descanso para, para os pés. Por exemplo, você está meio cansado, sentou em um, um banco desse... Põe o banquinho aqui, ó. E você põe os dois pés para você se apoiar. Isso aqui, gente, é muito legal, muito bom mesmo, tá bom? Então vamos lá para passo a passo. Hoje nós vamos fabricar aqui, gente, um banquinho de descanso. Aqui, gente, eu tenho dois pedaços de vigas. Viga de madeira. Aqui eu fiz um telhado, o patrão ia descartar, jogar fora porque não tinha utilidade. Falei, não, deixa que eu levo para mim. Lá em casa eu aproveito. Então tem esse aqui, tem mais esse aqui. Esse aqui, gente, é um banco bem antigo. Se corta aqui a tábua, certo? Faz tipo que um V, para não ficar em falso. Aqui a gente prega, certo? Ok? Legal, isso aqui é muito bom. E temos também esse aqui, ó. Eu fiz outro dia, ó. isso um aqui também, gente, era um pedaço de viga que sobrou. Eu tirei, envernizei, ficou muito legal. E aqui, gente, ó, coloquei aqui umas pernas com caibro, certo? Isso aqui era caibro de telhado, sobra aquele pedacinho. Eu trouxe, fiz isso aqui, aqui eu encaixei legal. Parafusei, tem um vídeo já dele, certo? Mas aqui é hoje eu vou trabalhar, gente, com isso aqui, ó. Mas se você pegar a madeira já antiga, verifique se não tem prego para não estragar a sua ferramenta. Aqui, ó, no lugar dos pregos do banco aqui, preguei dois preguinhos para quê? Para a madeira não correr. Depois que acabar, eu só acabo de pregar aqui, fortalece esse banco aqui, ó. Então aqui é só encostou aqui, então vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Olha só. Thank you. E aí, gostaram? Se gostaram, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Aqui atrás vocês vão ver, tem, já tem um banco. E lá atrás tem uma poltrona, feita com, com pneu de carro, usado. Tem vídeos dele no canal, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado. Como eu falei, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Fui, um forte abraço, até o próximo vídeo.